RAPIN! Hum, hum, deixa eu ver o que eu vou usar. É um sanduíche, mano. Como e... é essa? Aqui só pra chegar rápido lá na frente. Nem se joga de ré. Ah! não sei jogar de heavy, velho. Muito difícil pra mim. E tá acabando minha base. Ah, acho que tem bala aqui. o uh! que é o agente secreto. Sai fora. Estupado. Esses homens tudo estupado. Médico, você está fazendo o que, velho? O cara foi deitar. Não, sério que você quer defender de crit? Tem um spaisão me morreu me morreu morreu morreu nossa morri por um zarpão sair o teleporte vai ligar Os cara tem 30 mático, mano. Porra, morri mini na frente do médico. O médico não fez bosta nenhum. Ele nem tá morto. Aff. O que, que foi isso? Ah, pelo menos eu tô dominando três! Primeira vez que eu jogo sério de Rev, tá ótimo. Nossa, o Rev morreu pro. Um... <risos> pro Scoutzinho. Avança! Eu estou dando muito dando, não dando. Ah, não precisa as mini minissetes. Cara, essa minisset tá com um range muito alto. Ou oh, tá normal e eu tô bugado. Eu não sei qual é a, a distância da. da Cetri. Não, o médico não usa neles, e mim. Eles são é ruins, médico. Porra, médico, assim você é decepciona. O médico é estúpido. Aí, eu tô dominando um monte. Acaba tão rápido as dos outros mundo ninguém acaba rápido assim. Não, médico! Você usa nos, nos caras mais ruins. aí o cara não matou quase ninguém. Aí This sniper igual a sniper, tá certo Ué, só três minutos Segura essa ponta aí Mas é da hora Foca no médico, foca no médico. Esse médico é meio inútil. Ai, ah, Snape, faz alguma coisa. Não consegue matar o engenheiro parado. Olha é o um Cristian bem no cu. Parece que demo não tá muito lagado. Isto tem bate. Morreu. Ah, eu acho que eu estou indo muito bem para uma primeira vez de Heavy série 1. Ah, 10 segundos, 10 segundos, time! Eu vou renascer em 5, vou renascer e acabou o voo. Não deixa eles empurrar! Avanza! Não! Isso, segura! 5, 2. Um! Boa moleque! É, eu acho que eu, eu, eu joguei bem demais. Bom, foi isso. Acabou por hoje e é nóis. Falou!